Seja bem-vindo à disciplina Projeto de Aprendizagem e Mapas Conceituais do curso de pós-graduação Lato Senso em Tecnologias Educacionais. Bem, meu nome é Solimara e como você já me conhece da disciplina Fundamentos de Tecnologia Educacional, vou apresentar diretamente esta nova disciplina. Nesta disciplina você terá a oportunidade de conhecer conteúdos relacionados a aprendizagem baseada em projetos e suas características, as tecnologias da informação e comunicação (TIC), suas possibilidades e limites em PA e os mapas conceituais, que são poderosas ferramentas de aprendizagem que servem sobretudo para organizar e representar conhecimentos. Os mapas conceituais originaram-se baseados na teoria da aprendizagem significativa